Boa noite a todos, nós estamos em nome de Jesus, iniciando mais um culto da igreja online. É muito bom estarmos juntos com vocês para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Para nossa reflexão e oração, vamos meditar na Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. A Palavra de Deus nos diz assim, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, neste momento nós iremos orar ao Senhor. Você pode se ajoelhar da sua casa. E a oração hoje será feita pelo missionário Diego Moreno, que trabalha para a União Colombiana. Vamos ajoelhar e orar ao Senhor neste momento. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado Senhor pelas Tuas bênçãos para com cada um de nós nesta noite. Muito obrigado Senhor por nos dar a oportunidade nesta hora de estar conectados aqui através da plataforma online para escutar a mensagem da Tua Palavra. Pedimos uma bênção muito grande para o servo que Tu tem escolhido para pregar Tua Palavra hoje. E também para cada internauta que está conectado agora, para escutar aquela mensagem que vem do céu. Pai, abençoa cada jovem, cada criança, cada visitante que está hoje conosco aqui conectado, para que Tu possa, através da Tua Palavra, tocar os nossos corações e também possamos nos a preparar para a Tua segunda vinda. Pedimos uma grande bênção sobre toda a Tua Igreja na face da Terra, em nome de Jesus. Amém. Depois de orarmos ao Senhor, vamos neste momento louvar ao nosso Deus com uma apresentação toda especial. O grupo Redenção vai cantar o hino Fui Redimido. Eu sou. Em mim não há força para obedecer, mas nele sou um vencedor. Seu sacrifício me mm -hmm. dia linda letra linda interpretação com o grupo redenção fui redimido e nós chegamos àquele momento todo especial o um momento em que nós ouviremos mensagens da palavra de deus para as crianças e que servem também para todos os adultos neste momento eu vou convidar a tia tatiane cândido e ela tem uma mensagem muito especial para as crianças. É com você, Tia Tati. Olá, crianças! Vocês gostam de animais? Existem inúmeros animais, não é mesmo? Mas quantos vocês conhecem? Ah, alguns animais nós podemos ter em nossa casa. Esses animais nós chamamos de animais domésticos. Entre eles, nós temos o cachorro e também o gato. Esses animais precisam de alguns cuidados, como por exemplo, dar comida, água, levar para passear e dar banho. Mas hoje, na nossa história, eu quero falar de um animal muito fofinho. Ele não é um animal doméstico, mas é fofo e dócil. É a ovelhinha. A ovelhinha é um animal que não possui defesas e os seus sentidos não são tão aguçados como um dos outros animais. Como, por exemplo, a sua audição é baixa a sua visão não é muito boa e o seu olfato é reduzido. Então, os criadores das ovelhas precisam ter muito cuidado com elas, principalmente quando elas têm filhotinhos, pois os animais ferozes gostam de roubá-los. Vamos à história, então? A nossa história está escrita na Bíblia em dois livros. No livro de Mateus capítulo 18 e no livro de Lucas capítulo 15 Foi contada por Jesus para explicar um pouco sobre o amor dele por cada um de nós Era uma vez um pastor muito dedicado Ele tinha um rebanho com 100 ovelhas Nossa, que tanta, hein? Cem ovelhas E ele levava elas para passear e, neste passeio, elas comiam grama verdinha, bebiam água pura e limpinha. Ah, e elas brincavam também. E o pastor sempre de olho nelas. E quando ficava tarde ia escurecendo, o pastor levava todas com amor para dentro do aprisco novamente. Mas ele contava com muita atenção para que nenhuma ovelhinha ficasse de fora. Um, dois, dez, vinte, trinta, noventa, cem. Ah, quando todas estavam lá dentro, ele fechava o portãozinho do aprisco e ficava feliz porque todas as ovelhinhas estavam seguras e todos os dias ele levava elas para passear. Mais um dia ele cuidando com Muita atenção para que nenhum animal feroz a devorasse nem machucasse as suas ovelhinhas. Então uma das ovelhinhas, sem ele ver, foi se afastando, comendo graminha verdinha que não era tão boa e ela não conseguia mais voltar. Ai! E ela se enroscou em um espinho! Bé! Ela gritava, mas o pastor estava longe cuidando do seu rebanho. Ah, então foi escurecendo e ele guardou todas as ovelhinhas novamente no rebanho. E como sempre, contando elas um, dois, três, trinta, cinquenta, noventa. Noventa e nove. E agora, será que o pastor contou certo? Ai, vamos ajudar ele a contar novamente? Um, dois, três, noventa, noventa e um, noventa e dois, noventa e três... 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ai, realmente esse pastor perdeu uma ovelha. Ai, como ele ficou desesperado. Mas ele fechou aquelas 99 ovelhas, deixou ela segura lá no aprisco e saiu. À procura da sua ovelhinha perdida. Ai, na sua mente vieram muitas interrogações. Será como está minha ovelhinha? Será que ela está viva ainda? Será que nenhum animal feroz a encontrou? Como será que essa ovelhinha está? E ele saiu à procura, olhou para um lado, olhou para o outro e não a encontrava. Cadê a minha ovelhinha? Mas ele não desistiu, até que ele escutou um barulho. Bé, bé. Ah! Ai, acho que é a minha ovelhinha. Eu encontrei a minha ovelhinha. E ele foi em direção ao barulho que ele estava ouvindo. Ai, que alegria. O pastor encontrou a sua ovelhinha que estava perdida. Ai, rapidamente ele pegou ela, colocou em seu colo, levou para casa. Ai, mas antes de colocar ela no aprisco junto com as suas amiguinhas, ele olhou como ela estava. Ai, ela tinha feridas, tadinha, ela se machucou no espinho. Ai, ele fez um corativo no machucadinho dela. Ela estava assustada também. Então ele abraçou ela, bem apertado, para passar aquele susto, aquele medo. Ele deu água, deu comida para aquela ovelhinha. Ai, coitadinha dessa ovelhinha. Ela estava assustada, mas já estava segura nos braços do seu pastor. E como ele contou ele chamou a sua vizinhança Chamou seus amigos para fazer uma festa Porque ele encontrou a sua ovelhinha E ela estava viva Quanto amor pelaquela ovelhinha o pastor tinha Agora, crianças, eu quero considerar um verso com vocês Está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 14 Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Cristo, ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós como suas ovelhinhas, com muito amor e carinho. E se você já aceitou Jesus como seu salvador, você não é mais uma ovelha perdida. Mas se você se afastar fazendo algo errado, ele vai lhe buscar, ele vai à sua procura. E quando encontrar, vai colocar você nos braços também. Por exemplo, se eu mentir uma vez, duas ou três, eu vou estar me afastando do meu pastor. Mas ele não irá desistir de mim. Ele vai mostrar aonde eu estou errando e eu devo mudar para ser uma ovelhinha no um aprisco do Senhor. Querida criança, você é uma ovelhinha para Cristo Confie nele e nada vai lhe faltar Vamos falar comigo Salmos 23, 1? Acredito que é bem conhecido de vocês, né? Então, fale comigo O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Para concluir, vamos fazer uma oração? Eu vou chamar uma coleguinha, a Heloísa, para fazer a oração conosco Pai dos céus, muito obrigada por essa história. Abençoe a nossa família. Perdoe nosso pecadinho em nome de Jesus. Amém. Obrigado, tia Tati, pela bela história que foi contada a todas as nossas crianças. Eu quero relembrar você sobre o like. Não se esqueça de dar o seu like. Quando você dá o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é muito importante e ele distribui para mais pessoas. E não se esqueça de compartilhar este link. Ainda muitas pessoas podem assistir e serem abençoadas com o culto da Igreja Online produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma através da TV TV. Conectados com Deus E nós chegamos a um momento muito especial O um momento da gratidão Deus tem derramado Grandes bênçãos sobre as nossas vidas E eu tenho certeza Que ele tem abençoado A sua vida também E é o momento de nós Devolvermos ao Senhor aquilo que é dele É o momento de você Devolver o seu dízimo, sua oferta sua, Suas primícias É o momento de, de nós Não é o momento de pagamento, mas é o um momento de devolução ao Senhor daquilo que pertence a Ele. No seu vídeo vai aparecer o QR Code, onde você coloca o seu celular e vai te encaminhar direto para a página, onde você vai escolher a conta bancária da sua respectiva associação. E enquanto você faz a sua contribuição, separa a sua oferta, nós iremos neste momento ouvir um hino instrumental executado pelo jovem Aron. dia que você acabou de ouvir e agradecemos a todos que cooperaram com a causa de deus através das suas contribuições que o senhor retribua em bênção sem medida nós estamos muito felizes por ter você com a gente temos pessoas espalhadas por esse imenso brasil de outras partes do mundo que neste momento estão assistindo a tv conectados com deus você é muito bem-vindo e nós desejamos que o Espírito Santo possa fazer parte da tua experiência no culto desta noite para que possamos receber as poderosas influências do Espírito Santo em nossas vidas. No final deste culto, nós também estaremos orando pelos pedidos de oração que chegaram até nós. Neste momento, nós queremos te pedir... Que você dê uma pausa no chat. Vamos agora centralizar nossas mentes na palavra de Deus. Deus tem uma mensagem muito importante para nós nesta noite. E eu tenho o prazer de receber aqui o pastor Washington Souza. Ele é o pastor da reg... distrital da região da Zona Sul de São Paulo e também do litoral. E ele vai trazer uma mensagem muito sugestiva. As tormentas do mar da vida. Oremos ao Senhor para que não seja o pastor Washington que fale, mas que o Espírito Santo fale através dele. Vamos ouvi-lo neste momento. Boa noite a todos os irmãos. Eu me sinto feliz por esta oportunidade que Deus tem nos concedido, apesar do isolamento, poder chegar até o seu lar através da TV Conectados. Eu também quero enviar saudações ao nosso campo, ali da zona sul de São Paulo e também do litoral sul, a todos os nossos irmãos que estão com o coração apertado, com vontade de congregar, né? Num futuro bem próximo nós vamos estar juntinhos adorando a Deus na beleza da sua santidade. Nesta noite nós vamos falar sobre as tormentas do mar da vida. Muitas são as provas e dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia. E nós vamos entender um pouquinho como estar preparados para as adversidades que a vida nos oferece. A Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 6 e o versículo 8, que foi o texto lido para a base da nossa oração, eu quero recapitular com todos vocês esta passagem, que ela fala de um personagem que se preparou para enfrentar as adversidades da vida. Leamos. E Estevão, cheio de fé e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Queridos irmãos, quem era Estevão? Antes, porém, de nós entrarmos neste detalhe da vida deste servo de Deus, que teve a sua vida cheia de tormentas, dificuldades, e finalmente uma dessas tormentas o ceifou a própria vida, eu quero fazer com vocês algumas colocações. Antes, porém, eu quero dizer que devem deixar as vossas Bíblias abertas no livro de Atos, no capítulo 6, capítulo 7, que nós vamos tirar daqui grandes lições para o nosso crescimento espiritual. Primeiro eu quero fazer com vocês algumas colocações sobre algo da vida, nós somos únicos, nós não somos iguais, portanto, a maneira que eu posso atravessar uma tormenta na minha vida, não é a mesma que um outro irmão pode passar, talvez com pouca facilidade, talvez com muita dificuldade, nós não somos iguais. Grave bem isso, irmão, nós não somos iguais, nós somos unos, somos indivíduos, único. Nos sete milhões de habitantes que existem na Terra, não existe nenhum igual ao outro, nós somos diferentes. Por isso, as nossas sensibilidades, elas são diferentes, existem pessoas que são muito sensíveis. Existem pessoas que quando vem a prova e a adversidade, eles são tão sensíveis que eles não têm capacidade de passar por isso. Eles pegam um alto teor de piedade e às vezes se faz de vítima para que as pessoas tenham pena, tenham dó deles mas nós somos uno. Então a maneira que eu posso atravessar uma adversidade na minha vida pode ser diferente da que o irmão Davi pode atravessar, pois somos todos diferentes, nós não somos iguais. Um outro fator que eu quero considerar com vocês, existe pessoas que são tão sensíveis que às vezes o tempo começa a fechar para chover e ele acha que já é uma grande tempestade. Existem pessoas que se nós alterarmos o tom de voz ou a maneira com que falamos com ele, eles já ficam ressentidos. Eles já dizem assim, olha, mas você viu o jeito que ele falou comigo? Existem pessoas de diversas maneiras de encarar os problemas, as tormentas da vida. Mas a personagem da nossa, do nosso sermão de hoje é Estevão. Estevão, a Palavra de Deus me diz que ele era cheio de fé, cheio de poder, cheio de virtude. Estevão era cheio do Espírito Santo. E que lição nós podemos... Tirar da vida deste servo de Deus. A Bíblia nos diz que ele era um diácono da igreja, mas ele era uma pessoa como? Cheio de fé, cheio de poder, e a Bíblia diz que ele fazia grandes prodígios. Talvez seja um dos motivos que levou Estevão a perder a vida em uma grande tormenta da sua vida. Um outro fator, por que Estevão foi apedrejado? Você já parou para pensar por que Estevão foi apedrejado? Eu enumerei três razões por que Estevão foi apedrejado, entre muitas outras. Primeiro, inveja. Segundo, ciúmes e o terceiro, vingança. Em consonância com isso, existem então três razões por que as pessoas atiram pedras. Por inveja, por ciúmes e por vingança. Agora você pensa comigo, por que Estevão foi apedrejado? Porque as pessoas não podiam ser como Estevão era, as pessoas não podiam fazer o que Estevão fazia e as pessoas não podiam ser o que Estevão era, cheio de fé, cheio de poder e cheio do Espírito Santo. E por que então as pessoas atiram pedra? Porque elas não podem ser como você é, porque elas não podem ser como vocês são, porque elas têm ódio, porque o teu sucesso incomoda a incapacidade de muita gente. E é por isso que as pessoas atiram pedra. Mas Estevão tinha uma essência. A palavra de Deus diz que ele era cheio de poder, ele tinha fé. E a palavra de Deus diz que esta é a certeza, 1 João capítulo 5, versículo, versículo 4, diz, Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, a nossa fé. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Estevão tinha fé, por isso ele venceu o mundo. Por isso, ele venceu as tormentas do mar da vida, porque ele era uma pessoa de fé. E por ser uma pessoa de fé, ele era uma pessoa diferente. Ele era uma pessoa diferente. Portanto, meus prezados irmãos e amigos, se nós quisermos vencer as tormentas do mar da vida, nós devemos ter fé, devemos ter esta essência fé, Estevão tinha isso, e a palavra de Deus nos diz aí, pode virar a página da sua Bíblia, em Atos capítulo 6, versículo 15, nós lemos o seguinte, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio, viram que o seu rosto parecia com o rosto de um anjo, parecia com o rosto de Deu um anjo. Estevão era uma pessoa diferente. Porque ele tinha fé. E ele suportou as tormentas da vida. Porque ele tinha fé. E nós observamos na palavra de Deus. No livro de Atos no capítulo 7. No versículo 56. Que nos diz assim. E disse... Vejo o céu aberto, eu filho do homem, de pé, à direita, à direita de Deus. O que Estevão viu? Ele viu o céu aberto. Queridos irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para um ato interessante aqui na vida de Estevão. Estevão, ele estava sendo apedrejado pelas tormentas da vida, ele estava sendo morto, o apedrejamento no antigo Israel era uma forma legal de ceifar a vida das pessoas. E Estevão, ele tinha um foco na sua vida, ele não centrou as suas forças ou o seu olhar, o seu olhar, as pessoas que atiravam pedras nele. Não. As pessoas atiravam pedra, machucavam ele, mas isso não tirou o foco dele. Porque o foco dele era o céu. Estevo olhava para o céu. E nós encontramos aqui uma passagem una a única passagem no Novo Testamento, que diz que Deus, vejo no céu aberto o Filho do Homem em pé. Nós encontramos no Novo Testamento, e vi o Filho do Homem assentado ao trono, mas aqui nós vemos uma passagem, Ele diz, eu vi o Filho do Homem em pé, queridos, quando Deus, quando o filho do homem se levanta e fica em pé, ele sai de uma atitude de inércia que estava sentado e agora ele está em pé, numa atitude de ação, para fazer uma ação na sua vida, fazer uma ação na minha vida. Assim como ele fez uma ação na vida de Estevão. Ele viu o céu aberto. Em Atos no capítulo 7, no versículo 60, nós encontramos o seguinte relato, Então caiu de joelhos e brandou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, ele adormeceu. Queridos, Estevão era um homem cheio de fé. Ele estava sendo apedrejado, ele estava enfrentando uma das maiores tormentas em sua vida, mas nem por isso ele deixou de ver a glória de Deus. Ele viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus. Portanto, quando o cristão manifesta a glória de Deus em sua vida, ele pode ver o céu aberto. O que isso significa? Significa bênçãos. Significa proteção. Estevão estava sendo apedrejado, mas ele tinha uma preocupação muito grande. E ele disse: "Senhor, não impute sobre eles este pecado". Ele orou assim. Você sabe por que que ele agiu dessa forma? Porque ele era um cristão, ele era um homem diferente. Porque aí fora no mundo, se alguém te tacar uma pedra, pode ter certeza que você vai receber talvez no mínimo umas 10 de volta. Mas Estevão não, Estevão estava preparado para enfrentar as adversidades da vida e ele pôde fazer isso irmãos, porque ele... Tinha um foco diferente. Quando nós lemos o capítulo 7, todinho do Atos, nós não vamos ler, mas eu quero recomendar aos irmãos que leiam esta passagem em casa. Atos capítulo 7. Nós encontramos aqui, Estevão entendendo o plano da salvação. Ele entendeu o que Deus queria da sua vida. Ele aqui faz uma análise na história do povo de Israel até os dias de Jesus. Ele aqui dá uma aula de teologia que ressoa para todos os crentes até os finais do tempo. Então Estevão aprendeu que para enfrentar as tormentas do mar da vida, era necessário ele perdoar aquelas pessoas que estavam lhe fazendo mal. Era necessário ele perdoar aquelas pessoas que tanto estavam lhe prejudicando. E um detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite, é para o nome perdoar. Antes, porém, eu quero trazer à memória de vocês, que nós só podemos receber o perdão de Deus quando nós podemos perdoar. Olha que interessante. O nome perdoar, ele tem nas suas últimas letras o nome doar. Doar é fazer uma entrega total. Perdoar é, é doar, é fazer tudo aquilo que está além da nossa capacidade. Vocês querem uma prova bíblica disso? Vejamos o que diz a palavra de Deus, é, em Mateus capítulo 6 e o versículo 12, o que nos diz assim, Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então eu só posso ser Perdoado, se eu perdoar. Alguém pode dizer, mas isso é uma troca? Não, isso é uma realidade bíblica, foi Jesus que comentou. Nós só podemos receber o perdão se nós podermos, podermos perdoar. Estevão era cheio do Espírito Santo. E Ele levantou os olhos e ele viu então o céu aberto. E ele entendeu, irmãos, que para ele vencer as tormentas do mar da vida, ele tinha, ele tinha que perdoar. E eu quero trazer isso em tona nesta noite, para que você também possa ter o privilégio de alcançar alcançar o perdão de Deus. Foi Jesus que falou isso, Mateus capítulo 6, e o verso 15, diz que nós, só podemos ter as nossas ofensas, diz lá, pois se perdoar as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoar diz uns aos outros, o Pai Celestial não lhe pode perdoar. Isso é uma realidade inata do cristianismo nós só podemos receber o perdão se nós perdoar vejamos o que diz o espírito de profecia a respeito do perdão antes porém eu quero trazer a memória de vocês esta passagem do parábolas de Jesus eu já vou trazer para vocês eu quero trazer à mente de vocês o texto de Mateus capítulo 18 e o versículo 23, 24, 25 em diante. É, lá fala a parábola do credor iníquo. Irmãos, essa é uma parábola muito profunda. Esta parábola nos traz lição de fé, de esperança, de amor, de perdão. E mostra aqui um credor que devia uma grande fortuna, que ele não tinha condições de pagar. E a palavra de Deus diz que o rei se compadeceu intimamente do credor. O que é se compadecer intimamente? É se colocar no lugar do outro. Tem muitos cristãos na igreja que não têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E às vezes, quando fala mal do outro, fala com uma veiminência tão grande, mas ele não tem coragem de se colocar no lugar do outro. Mas a essência deste ensinamento de Jesus, é que ele diz que o rei se pôs no lugar do outro, e ele pôde perdoar assim a dívida. Mas esta pessoa recebeu o perdão de Deus, e quando saiu dali da presença do rei, encontrou alguém que devia uma miséria, poucos recursos. E ele a esganou, dizendo, paga o que me deve, senão eu vou te colocar na cadeia. E isso trouxe uma grande indignidade para o rei. Então isso prova, meus prezados irmãos e amigos, que... Eu só posso receber o perdão de Deus se eu tiver capacidade de doar-me, de perdoar os outros a quem nos tem ofendido. Quer uma outra prova bíblica disso? Mateus 5,44. Lá diz que devemos amar nossos inimigos, amar quem nos odeia. Vamos ver o que diz o Espírito de profecia a respeito disso? Parábolas de Jesus tem um pensamento muito interessante que fala a respeito do perdão. O perdão concedido por este rei representa o perdão divino de todo o pecado. Cristo é representado pelo rei, que movido de compaixão perdoou a dívida do seu servo, o homem estava sob a condenação da lei. Não podia salvar-se por si mesmo, e por este motivo veio Cristo ao mundo, velando sua divindade com a humanidade, e o seu e de sua vida, o justo por injusto. Isto é um pensamento do parábola de Jesus, página 224. Nós só alcançamos o perdão porque Deus veio para nos dar o perdão. E eu só posso ser perdoado se eu tiver a capacidade de perdoar. Existe um adágio popular, muito certo e correto, que fala, esse filho... Parece-se muito com o pai, ou este menino é a cara do pai? De fato, as crianças, elas carregam uma genética muito forte dos seus pais. Mas, nós parecemos com Deus quando oramos? Não, porque a nossa oração, ela tem uma dimensão, e a oração de Deus tem outra dimensão. Mas a inspiração diz que nós, pecadores, nos parecemos com o Pai, quando temos a capacidade de perdoar. Nós parecemos muito com o Pai. Quando eu libero o perdão, eu sou perdoado. Eu só posso ser perdoado se eu tiver a capacidade de perdoar. Mas o que acontece hoje, em muitas de nossas igrejas, em muitos lares, em muitos lugares, existe pessoas morrendo, porque não tem capacidade de perdoar. Não tem capacidade de perdoar alguém, talvez que atirou uma pedra nele, que através dessa pedra ele perdeu o que ele tinha de mais precioso nas tormentas do Mar da Vida. E eu quero trazer à memória dos irmãos um outro texto do Espírito de profecia, Maior Discurso de Cristo, na página 115 diz assim, o elemento essencial para que possamos receber e comunicar o amor perdoador de Deus, é conhecer e crer. O amor que ele nos tem. Satanás opera por meio de todo o engano, de que pode dispor a pensar que as nossas faltas e transgressões têm sido tão ofensivas que o Senhor não tomará em consideração nossas orações e não nos abençoará e nem nos salvará. Este é um pensamento que o inimigo de Deus coloca em nossos corações. Sabeis por quê? Para que eu e você não tenha esta capacidade de perdoar. Leemos em Hebreus capítulo 12 e o versículo 15, algo importante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 Queridos irmãos, queridos amigos, querido internauta, isto é muito sério. O inimigo de Deus, ele quer nos privar da graça de Cristo, ele quer colocar em nosso coração o poder, o orgulho, a inveja, para que nós não tenhamos a capacidade de perdoar, se privar da graça de Deus. Vocês observam como isso pode acontecer nas tormentas do mar da vida. Sabia, irmão Davi? Alguém pode dizer assim, chegar para o irmão Davi e contar uma história. Olha, o pastor Washington é isso, é aquilo, é aquilo outro. E o irmão Davi, porque ele é meu amigo, ele vai me defender. E depois ele vai contaminar outros. É assim que a palavra diz, raiz de amargura. Pois ele chega, olha, sabe o que falaram do pastor Osto, coitado, falaram isso e aquilo Outro, irmãos, e a amargura vai tomando Conta dos corações E é por isso que existe hoje Muitos irmãos na igreja Que não se conversam Muitos lares onde as pessoas Não se conversam Por quê? Porque estar com o coração Nutrido Uma pequena raiz de amargura E isso tem impedido que você se prive da graça de Deus, isso tem impedido que você alcance a misericórdia de Deus, alcance o poder de Deus e se nós, nós não devemos nos privar da graça de Cristo, queridos, a graça é algo fantástico no cristianismo. É a graça que faz com que nós nos aproximamos de Deus. É a graça que transforma o nosso coração. É a graça que nos dá poder para perdoar uns aos outros. É a graça que nos faz crescer. Eu e você precisa aprender a liberar perdão. Estevão quando estava sendo apedrejado. Ele disse, Senhor, não imputes este pecado a este povo, mas perdoe os seus pecados. Talvez seja difícil para você ter esta capacidade de perdoar. Talvez eu estou falando esta noite a alguém que tem uma raiz de amargura no coração. Alguém que tem se privado da graça de Cristo, porque nutre uma raiz de amargura no coração. Eu quero dizer para você nesta noite, que Deus quer quebrar as algemas que te prendem a um passado triste e doloroso. Talvez você vai ter que aprender a liberar perdão. Porque tem muitas pessoas hoje que não dormem direito à noite porque está nutrindo uma raiz de amargura no coração. Talvez você vai ter que aprender a liberar perdão para os seus pais, que no seu entendimento entende que talvez te prejudicou na sua juventude, na sua adolescência, na sua juventude. Talvez você vai ter que aprender a liberar perdão para o seu pai, para que você possa ter paz na alma, para que essa raiz de amargura seja desfeita, para que você possa alcançar tranquilidade. Talvez você, esposa, vai ter que aprender a liberar perdão para o seu esposo, que na maioria das vezes não tem agido como um homem. Talvez com a sua ignorância, brutalidade, talvez tenha agido até mesmo como um animal. Você vai ter que aprender... Liberar perdão, se você quer ver os céus abertos na tua vida. Se você quer ver o céu aberto na sua vida, se você quiser ver milagres acontecendo no teu lar, na tua família, na tua igreja, na tua sociedade, talvez você vai ter que aprender a liberar perdão. E eu quero concluir esta passagem, quero concluir este sermão, irmãos. Com o texto de Paulo aos Coríntios, onde ele diz assim, a minha graça te basta. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me glorio nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Talvez tenha faltado o poder de Cristo na tua vida. Talvez tenha faltado o poder de Deus na tua vida. Talvez tenha faltado o poder de Deus na tua família. Talvez tenha faltado o poder de Deus até mesmo na tua igreja. Mas eu quero falar ao seu coração nesta noite. Que você aprenda como fez... Estevão aprendeu a liberar perdão nas tormentas do mar da vida. E se assim nós fizermos, venceremos todas as tormentas do mar da vida. Seremos mais que vitorioso, porque vamos nos apoderar da graça de Cristo. Que o Senhor complete em teu coração o poder transformador desta mensagem. E que você sinta o poder perdoador de Deus. E a graça de Deus em tua vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude para isto. Amém. Preciosa graça foi o nosso último hino. E muitas pessoas dependem da graça de Deus. Muitos irmãos, amigos, fizeram seus pedidos de oração através do nosso chat. Temos pedido de oração pelas famílias, pedidos de oração pela igreja, pelo ministério, pelo povo de Deus espalhado ao redor do mundo por milhares de almas que têm passado por momentos de dificuldade, filhos que saíram do lar, os pródigos que são aquelas almas que já fizeram parte desta família e hoje já não estão mais no redio de Cristo. Todos nós precisamos orar também por essa pandemia que vem assolando o mundo. E Deus ele tem cuidado de seu povo, mas nós precisamos orar. Temos amigos também, irmãos que foram acometidos, então vamos orar por todas as necessidades da Igreja de Deus, em meio a essa pandemia a Igreja ela também tem passado por deficiências financeiras e nós precisamos orar para o Senhor que tem guiado esta embarcação até este momento, ele possa continuar guiando até chegarmos a Canaã Celestial, neste momento vamos nos ajoelhar, vamos pedir a direção de Deus... E o pastor Washington irá entregar todos esses pedidos nas mãos daquele que tem o poder de resolver todos os conflitos, todas as crises, todas as tormentas. Vamos ajoelhar e estaremos orando ao Senhor neste momento. Carinhoso Pai Celestial, que habita nas alturas dos céus, estamos agradecidos a Ti, Senhor, pela oportunidade e pelo cuidado que Tu tem dispensado aos Teus filhos. Queremos, Senhor, neste momento, colocar em Tuas mãos todos os pedidos de oração que foram manifestados pelos Teus filhos aqui neste lugar. Queremos, Senhor, Te pedir que abençoe a cada um dos teus filhos, especialmente o que estão atravessando por tormentas em sua vida, por dificuldades, por desemprego, que isso não venha abalar a nossa fé e a nossa confiança em ti. Não nos deixe, Senhor, no mar da vida a deriva, mas conduza o teu povo a um porto seguro. Queiras abençoar as nossas autoridades para que eles possam ter sabedoria de conduzir esta nação, a fim de que nós possamos, num futuro bem próximo, estar com as nossas igrejas abertas, congregando, louvando e exaltando o Teu Santo Nome. Permaneça, Senhor, conosco, dá-nos a Tua paz. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nossa, nosso culto em nome de Jesus está chegando ao seu momento final. Mas ficamos muito felizes por todos vocês que estiveram conosco. E se você esqueceu de dar o seu like, não se esqueça. É só você sair do chat, naquela mãozinha, você clicar em cima e você estará dando o seu like. E o YouTube vai distribuir para muito mais gente. E nós queremos dizer para você que na quarta-feira nós temos um culto todo especial, que é o nosso culto de oração, então não perca, o Espírito de profecia diz que aqueles que receberam o selo de Deus se encontravam nos cultos de oração. O nosso culto vai ficar por aqui, mas a TV Conectados com a Igreja Online estará de volta na quarta-feira no culto de oração. este foi um culto produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. Tenha uma excelente noite e que Deus abençoe a sua vida. Amém.